Capturado. Não veio shine. Lantine, Não veio shine. Lantern. Não veio shine. Tapa Bulo. bolo. Tapa o bulo. Qual é o tipo de tapa Bulo? Grama e fada. Ele é neutro. Tapa Bulo neutro. Bestful. Aí como que funciona? Eu posso escolher apenas um desses quatro pokémons aqui. Se eu levar o Tapo Bulo, que é o pokémon lendário, eu vou poder refazer a Dynamax, mas eu não vou poder capturar outro Tapo Bulo, tá ligado? Eu só posso levar o pokémon lendário uma vez. Então, como eu tô fazendo o Shine Hunt, eu não vou levar. Eu vou levar esse lanterne mesmo. Eu acho que eu não tenho. Ai, não tinha. Não tinha, não tinha.